a maquiagem de hoje eu preparei pra fazer parte daquele, daquele esquema que eu falei pra vocês de defeitos especiais, efeitos especiais. Aproveitando que estreou vários filmes com relação aos super-heróis e a gente não pode esquecer dos grandes e antigos super-heróis que muita gente ainda aclama. Os ninjas. Por isso, eu trouxe pra vocês as aclamadas shurikens de Por isso, eu trouxe pra vocês nossas aclamadas... Ops, shurikens... Nesse vídeo, eu coloquei pra vocês um link secreto Onde vocês irão aprender a fazer essa incrível estrelinha shuriken ninja Pra misturar elas com feridas e cortes que eu vou ensinar pra vocês a seguir Esse é o momento onde você aprende a dilacerar todo o seu rosto com os shurikens Então, confere o vídeo Coloque massa pra maquiagem no lugar onde ficará o corte <risos> Com o dedo úmido, acerte o relevo da massa. Usando uma espátula, crie o formato do corte. Encaixe o shuriken, que irá aprender a fazer no final do vídeo. Cubra massa com látex e cuidado com o cabelo e sobrancelha. Repita o mesmo processo no outro corte, mas deixe um pouco mais longo para chamar mais atenção ao machucado. Coloque a shuriken e não esqueça de passar o látex para que ela dure por mais tempo. Use uma base da cor de sua pele para igualar o tom da massa. Uma sombra rosada, pinte as bordas do ferimento para dar um ar de inflamação. Use uma sombra marrom abaixo da elevação do corte para dar profundidade. Com o pigmento vermelho, acentue a coloração das bordas do corte. Use um pigmento preto para criar profundidade nas cavidades do nosso machucado. A hora mais legal chegou! Use sangue falso nas profundidades do corte e suje bem a shuriken para que ela fique parecendo que está realmente fincada no ferimento. uma esponja de textura ou um pedacinho de bombril, crie respingos de sangue em volta do corte. E pra finalizar, coloque uma quantia boa de sangue na base do ferimento para que ela escorra naturalmente. E pronto! Viu? Não vai esquecer que no final do vídeo tem um link secreto Então, confere É isso aí pessoal, eu realmente espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem Inspirada nos nossos queridos ninjas Não se esqueçam de fazer e me enviar Afinal de contas eu acredito que todas as pessoas são capazes de fazer esse tipo de coisa Porque arte é arte, não importa como você chegou o resultado Deixa que você chegue o resultado Então, bota um pouco de coragem Faz aí e manda pra eu ver. Não se esqueçam de curtir a fanpage do canal, me seguir no Twitter e me seguir no Instagram. Eu deixei aqui um vídeo secreto. Se você quer aprender como fazer essa shuriken super maneira, então confere em algum lugar aqui da tela. Enquanto eu vou arrancando as estrelas da minha cara. Até o próximo vídeo e falou! Quando tudo estiver estouradinho, eu coloco rapidamente uma outra vasilha. Senão, acaba grudando tudo na panela.